Fazer em bonito cachoeira, campo mágico, rapel, tirolesa e arvorismo, além de trilhas. Experiência muito boa! Fique comigo até o final desse vídeo. Que você vai curtir e aproveitar bastante. Uma das coisas importantíssimas, traz dinheiro, porque nas cachoeiras é preciso ter dinheiro em papel. Vamos então curtir bonito. Vem comigo. <fírus> Estamos na tenda. Acordamos muito simples. Dá like, por favor, dá like. É o próximo ar. Tô feliz. Nada uhum. é. é. me assusta não, mas. Arborismo é uma experiência sensacional. É andar por cima das árvores uma trilha que eles preparam. E essa trilha aqui tem 12 obstáculos, finalizando com a tirolesa. Yami, banana, goiaba e acerola. Sabe que a gente está entrando agora Que é a colada japonesa Aqui é o coração da cidade de Bonito Quando você vem para cá, você vem buscar a história Os caçadores de bezerro vinha muito é bonito caçar Sim Aí tanto pra eles, no ponto de referência ele não se perder, como achar o rio bonito hum. Que rio bonito Que rio bonito E a é cidade bom, é bonito. Que conhecida é bonito Tem coisa que a gente faz de bike também Pode seguir, eu eu isso aí é, é a plantação de grama. de grama que estamos passando. E o pé da cerola fica bem pequenininho e, e recebe o sol no caule. Onde está a boneca do milho? Missão uhum. de É Aqui. Ah, isso mesmo. Meu Deus, tô que, ah, é? Essa é que é? O oh, que é aqui. é? Ô mãe, não essa? Hum, tá pra... a coluna, se a coluna parar, a cidade ba para. Para, isso. Para você medindo, tipo, assim, ó, a coisa mais certa do mundo. A cidade para. né? Vamos então a dica do Edilson aqui no nosso canal. Nosso guia aqui em Bonito. Vale a pena andar com ele e ele vai dar algumas dicas para você agora. Gente, tá vendo essas coisinhas brancas aqui? Que pensa, geralmente, imagina que é, é o quê? Um, que é fungo, que, suje que é sujeira. Okay. Isso também eu aprendi com biólogo, trabalhar aqui como guia. E significa que o ambiente, o ar é 100% limpo. Então, então tá procura aí perto da sua casa, se tiver mancha branca, nas árvores... Respira, Respira o ar bem aqui. fundo. Cortou a jaca. Quando você tem muita paciência para esperar a jaca madura, você corta o talo dela, vai sair todo o leite. Quando sair todo o leite, você pega sal, onde duas colheres de sal, onde está o talo você cortou. Só colocar o sal, dois dias ela tá madura, viu? Olha, o carbureto natural. É. A chuva vem. Você pega ela aqui, ó. Hum. Só rodar ela aqui, ó. É. Esse aqui. Lá. <risos> aqui tem a nossa jaca. leite aqui que ele falou que se você botar sal aqui, ela fica madura em dois dias. E é. duas é. um, colheres. Tá bem firme ela? Duas colheres de sal, é. aí ela sai todo o leite. Hum. Aí você corta o talo, cortou o talo, aí vai sair todo o leite. Quando, certo. Então, quando parar de sair todo o leite, aí você vem com a colher de sal e coloca com sal, deixou a, a parte do talo com sal. Ah, Dois tá. gelo, tá madura. Então, tem que tirar o calor. E eu esse... fico mais aberto assim é dura. O pico uhum. mais fechado é mole. Muita gente tem problema com o cupim nas suas casas. É, é, é. Quando, ele... Quando o copinho entra tá na sua casa, não sabe que ele não mora na sua casa. Ele tá só indo lá comer a armadura da sua casa. Uhum. Geralmente, o copinho mora no chão. A rodada da sua casa, em um metro, você fura o chão e aplica o veneno dele, que é o copicida. Uhum. Que você encontra em qualquer casa de construção, casca preocupada, então você encontra. Ó. Gente, parece, tem aqueles filmes que parece aquele um bicho a casca dele, o corpo, a pele dele. Ó, ó aqui, ó. vários ali. aqui, segundo nosso guia, é é para sustentar o peso do cacho de banana. Casta banana, né? Coloque em um saco plástico. E pôr no tampé e prenda. E deixa o fruto só crescer dentro do saco. Por isso que tem graviola de 5 kg e um pé de fruta é grande não quer dizer que ele vai dar muita fruta. Uhum. O segredo é a podação, sempre aberto. Tipo um bonsai. Mas você corta ele aberto, o sol vai bater no caule. Ai, nós andamos iguais Olha o que tá lá atrás.